Mais um vídeo de perguntas e respostas e você tá vendo que o cenário tá sendo preenchido. E nós, eu e você, estamos preenchendo juntos. Tirando das caixas cada console, cada item, cada acessório, cada jogo e explicando um pouco pra você. Descobrindo juntos a importância de cada item que fica no cenário. Os primeiros vídeos já devem ter rolado e a gente só vai parar quando completar toda a estante. Então é só acompanhar aqui no canal. Mas chega de enrolação, vamos responder essas perguntas aí. Bora! Get over here. Edine Retro Games Fala Isui, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Adoro seus vídeos Tenho uma pergunta Qual lugar do Japão que você visitou E que lembrou muito um jogo de videogame Abraços um local que me lembrou muito um jogo de videogame foi o castelo de Nijo, em Kyoto. Aí você vai me perguntar, mas por que isso O castelo de Nijo foi onde viveu o imperador Nobunaga. E é um castelo enorme, cheio de paisagens e é um verdadeiro forte. Sabe aquele negócio onde tem um rio e tem uma ponte e que você tem que atravessar a ponte para chegar no castelo? Então, esse é o castelo de Nijo. Infelizmente, eu não consegui tirar fotos lá dentro, só do lado de fora. Na parte de dentro é proibido. E é muito incrível você estar em um lugar, em um castelo, em uma construção de mais de 500 anos de idade. Você sente toda a imponência do lugar e se sente e se transporta para aquela época. Para dar o clima, em todo lugar do castelo, tem tipo um quadro, onde diz o que que era aquele local e ele está extremamente preservado principalmente os locais mais antigos e mais secretos a parte social onde ficava as visitas realmente pelo uso já não tem tantas cores parece mais um local cinza mas conforme você vai entrando mais no interior do castelo você vai vendo as cores que o teto tinha. E como vivia luxuosamente o imperador Nobunaga. E também todos os seus servos, criados, parentes. Eu me sentia exatamente naquele jogo Onimusha 3. Tem locais que são idênticos ao jogo. Fora a cidade de Kyoto, que é onde fica a Nintendo também. E você já viu que eu já visitei o prédio da Nintendo. Os dois, o que fazia baralhos e o mais atual. Kyoto já foi capital do Japão. E numa época bem antiga. Então a cidade, ela é toda antiga. Tem locais turísticos que parece que você parou no tempo. Então, o lugar que eu me senti mais em um jogo de videogame foi em Kyoto, principalmente pela história que ela carrega. Ser a cidade natal da Nintendo e eu ter visitado o Castelo de Nijo. Sai San Santana, fala isso aí. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado. E você? Qual personalidade do mundo dos games você gostaria de conhecer ou ter conhecido? Vida longa e próspera ao canal Olha, eu vou te falar que tem uma personalidade do mundo dos games que eu gostaria muito de conhecer mas ela é mais dos bastidores não é exatamente um gênio ele era conhecido até pela sua ranzinza e por ser muito protecionista, eu estou falando do Hiroshi Amauchi, presidente da Nintendo na época áurea da empresa onde a empresa tinha todas aquelas medidas para proteção da marca em que não era qualquer empresa que podia fazer jogos para ela e também ela não deixava essas empresas fazer jogos para outros sistemas, eu realmente não tenho vontade de ter sido amigo do Hiroshi Amauchi. Mas gostaria muito de saber sobre a sua personalidade De ser aquela mosca, sabe? Em que momentos decisivos da Nintendo e da história dos videogames Foram traçados por ele Ele era o conhecido mão de ferro Aquele que tomava todas as decisões importantes E incrivelmente ele foi extremamente inovador se não fosse Hiroshi Yamauchi, por exemplo, Shigeru Miyamoto nunca comandaria a produção de um jogo. Exatamente porque Shigeru Miyamoto não tinha preparação, não tinha formação para isso. E apesar de ser mão de ferro, ele dava muito espaço para inovação. Então é isso, personalidade que eu gostaria muito de saber mais, de ter conhecido em loco, Hiroshi Yamauchi. Mas não tinha vontade de ser amigo não. Léo Grande Sui, obrigado por mais uma vez ter selecionado a minha pergunta Quando a pergunta é boa, a gente responde mesmo Minha última pergunta, você respondeu que tinha um campeonato de videogame que você queria ter ido É, eu queria ter ido mesmo, mas teve a pandemia Aí a pandemia atrapalhou tudo, tal Minha pergunta dessa vez é sobre isso, e não sobre games Aí no Japão, as autoridades cobram uso de máscara nas ruas, nos locais de trabalho, nos shoppings, etc, etc Tipo, se você não tiver de máscara, é multado em locais públicos, é proibido trabalhar e por aí vai. Mal veja a hora de ver o seu cenário pronto. Abraços. Essa pergunta do Neo Tales também teve outras parecidas. Mas tem a do Neo e vou selecionar outra aqui, por exemplo, a do Francis Silva. Fala, Sui, como a galera aí do Japão tem reagido à pandemia? Estão respeitando as normas e tudo mais? Ou estão fingindo que nada está acontecendo igual ao Brasil? bom eu vou falar para vocês que aqui no Japão não tem nenhuma regra nada é proibido ou é obrigado utilizar máscaras ou tal mas no entanto o japonês ele utiliza e ele sempre utilizou até mesmo antes da pandemia se você viesse para o Japão antes de tudo isso ter acontecido você ia perceber que as pessoas utilizam máscara normalmente Inclusive eu, toda vez que ia sair de casa, já era um costume a utilizar máscara, exatamente por ser um respeito pelas outras pessoas. Você não utiliza máscara para se proteger, e sim para proteger o outro caso você tenha alguma coisa. E também é algo como um respeito. Se você estiver falando com outra pessoa, com máscara, a possibilidade de você tossir ou espirrar e algo ir para a pessoa é muito pequena, ou quase nenhuma, né? Inclusive, várias vezes, quando eu postei alguma foto no Instagram, onde eu tinha passeado para algum lugar, as pessoas estranhavam porque eu estava de máscara, perguntando se eu estava doente ou algo do tipo. Então, no Japão, já era costume. Em relação a ir em locais e tals, o japonês ele já não vai, normalmente, a nenhum lugar. Só vai se ele quiser mesmo passear, se divertir, ou se tiver algum compromisso. E o que acontece é que, normalmente, todo japonês já tem feito todos os meios de prevenção, mesmo sem o governo pedir. Exatamente por isso que aqui no Japão, o número de mortos ele está na casa dos mil. Isso mesmo que você ouviu. Em toda a pandemia, morreu um pouco mais de mil pessoas. Você vê como é a diferença. Sendo que o Japão foi o segundo país a ter relatos comprovados da doença. Mas se tem uma coisa que o japonês é, é educado. O álcool gel fica ali. A pessoa utiliza na entrada e na saída. Mas, por exemplo, se uma pessoa estiver sem máscara, vou contar um relato que aconteceu comigo comigo não né eu vi acontecer na minha frente eu estava no mercado e tinha um senhor ele estava sem máscara o funcionário chegou nele e falou o senhor poderia utilizar máscara e ele fez um breve grunhido e o funcionário fez o seguinte pediu desculpas e falou nada não aconteceu nada desculpe desculpe pode continuar e tal e pronto ele continuou fazendo suas compras sem máscara e tudo bem mas a grande maioria dos japoneses utiliza a máscara mesmo sem pedir. Eugênio Augusto Brito. E sui, beleza? Tudo ótimo. Você pretende fazer algum vídeo sobre o Super Nintendo World? O parque da Nintendo barra universal não abriu ainda por conta da Covid... Mas já teve prévia e até vídeos oficiais em japonês e outros veículos no YouTube, geralmente em inglês. Mas nada legal em canais brasileiros. A propósito, você gosta de parques de diversão, parques temáticos, abraço? Essa questão do parque da Nintendo também teve várias pessoas perguntando. Eu selecionei a do Eugênio, mas também teve a do Bratz, KB19. Olá, isso e tudo bem. A minha pergunta é: você vai visitar o parque temático da Nintendo em Osaka, aí no Japão? Então, vamos por partes. Eu já ia visitar a Universal, exatamente porque eu queria ir muito visitar os parques temáticos dela. Um dos mais famosos e visitados é o do Harry Potter. E a época do ano mais disputada para se ir para a Universal é no Halloween. E essa época, vocês estão ligados, não deu para ir. E aí eu vi algumas coisas essa semana, dizendo que o parque da Nintendo era do tamanho do parque da Mônica. Que não era muito grande, coisas assim e tal, e tal. Como você mesmo viu nas perguntas, o parque temático da Nintendo fica no parque da Universal Studios. E esse parque da Universal Studios, ele tem vários outros pequenos parques temáticos dentro dela. E os brinquedos radicais que tem em todo o parque de diversões. Por isso ele é um pequeno parque dentro de um grande parque. Então as pessoas não vão só para ver o parque da Nintendo. Vão pra ver todas as atrações que tem lá na Universal. E eu pretendo ir sim, principalmente quando tudo isso se resolver. E é claro que quando eu for, eu vou gravar e mostrar tudo que é possível pra você. Tiago Oliveira. Olá, Isui, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Curto muito seu canal, já tem um tempo que sou um inscrito. Gostaria de saber se o custo de vida em Tóquio é realmente muito alto. E se você tivesse a oportunidade de morar lá, você iria. Abraços, meu amigo. O custo de vida em Tóquio é realmente muito alto, inclusive eu já falei em algumas oportunidades. Tudo que a gente vê de Japão no ocidente é geralmente Tóquio, exatamente porque é a concentração maior de tecnologia, de pessoas que há no Japão. É a cidade mais cosmopolita do Japão em que você encontra de tudo do mundo todo, não que as outras partes do Japão você não encontre. Onde eu moro, por exemplo, é uma cidade do interior, mas se encontra de tudo que tem em qualquer outra grande cidade. Por isso que quando vocês falam, ah, você mora em um local grande em relação ao Japão, não, em relação a Tóquio. O Japão não é tão pequeno assim. Talvez se comparado em extensão territorial com o Brasil, por exemplo, pareça que o Japão é bem menor mas assim você já parou para pensar que aí no Brasil se você vai de uma cidade a outra por exemplo em Minas ou até mesmo em São Paulo você passa por uma estrada onde não tem nada onde tem um monte de mato até chegar a outra cidade um monte de campo aberto então aqui no Japão isso não acontece quando você vai para algum outro lugar você já sai de uma cidade e encontra outra, e vai encontrando outra e outra. Não tem aqueles espaços imensos de nada. E como eu moro no interior, e as cidades que eu fui, próximas à minha região, e até mesmo algumas distantes, como a própria Osaka ou Kyoto, não são cidades onde tudo é apertado. Aqui mesmo onde eu moro, existem apartamentos muito grandes, casas muito grandes, vagas para estacionar, em todos os locais, e isso vai diminuindo em cidades muito grandes, como é Tóquio, e Yokohama e acredite, aqui no Japão o maior problema é os estacionamentos estacionamento, se você for em um local de carro, você vai pagar muito mais do que a diversão que você quer ir por exemplo, se você foi a gente falou da Universal, é muito capaz de se você ir com seu carro você pagar mais no carro, do que num hotel, na passagem e até mesmo na entrada da Universal por isso que todo mundo utiliza bicicleta metrô trem porque sai muito mais barato e a malha ferroviária do Japão é imensa né e eu chego a dizer que o custo de vida em Tóquio seja pelo menos o dobro, ou beirando o dobro, do que é eu morando aqui no interior. E é claro, assim, eu não posso dizer que não teria vontade, porque eu não conheço a fundo a Tóquio. Mas eu vou falar para você que eu gosto bastante de morar aqui no interior. Todas as grandes facilidades que existem numa cidade grande... Tem também no interior. Não é como no Brasil, que as cidades pequenas e as cidades grandes têm uma diferença bem grande. Tipo de não ter shoppings tão grandes, de não ter marcas famosas e tals. Pra você ter uma ideia, tem agência Lamborghini aqui na minha cidade. Mardensena. Muito bom o vídeo, gostei do novo visual. Me responda uma coisa, Sui. Sou Sushi Man e já trabalho na área há alguns anos tem uma curiosidade enorme para saber como é a popularidade do sushi por aí se você gosta de sushi e se você consegue enxergar muitas diferenças do sushi brasileiro e do japonês desejo um forte abraço e sucesso sempre irmão olha eu vejo muita diferença do sushi brasileiro pro o sushi daqui o sushi aqui é muito popular é o restaurante que você vai quando você tá com muita fome ou quando você não tá com fome nenhuma Exatamente porque é muito barato e você pode comer o tanto que você quiser e não precisa pedir para garçom nenhum Porque vem tudo pelo tablet, né você escolhe no tablet e vem pela esteira na sua mesa Eu acho que a maior diferença do sushi daqui para o sushi do Brasil é que o sushi daqui é mais simples Ele tem uma grande variedade, mas não deixa de ser o arroz com o peixe cru Agora no Brasil... O sushis tem uma variedade muito grande de sabores e de ingredientes também. Mas é difícil de falar, porque é comida. E a comida é uma sensação que a gente só tem comendo, né? Não adianta eu tentar te explicar o sabor de uma comida se você não comê-la. Porque ela não é parecida com nada, ela é aquela comida, né? Inclusive essa sua pergunta me deu uma vontade, hein? Amanhã, depois do trabalho, é pra lá que eu vou. Eu vou pra um sushi. Alexandra Henrique de Souza. Boa tarde, Sui. Gostaria de saber se os japoneses ainda rejeitam o Dreamcast. E se eles passaram a consumir este produto e seus derivados. Pois é meu console favorito e depois de muitos anos eu descobri o porquê da sua morte prematura. Um abraço e sucesso pro seu canal os japoneses não rejeitam o Dreamcast, ele até fez bastante sucesso no seu início aqui, mas o que acontece é que o Dreamcast junto com o Shemu, foram responsáveis pela realmente falência da SEGA, tanto que você vê o sucesso de um console pela facilidade que você tem de encontrá-lo à venda, Dreamcast é um dos consoles mais baratos e mais fáceis de encontrar em qualquer lugar, no entanto, o japonês em geral, não liga para jogos retrô, como eu já bati na tecla muitas vezes. Exatamente pelo japonês não ter interesse, que ainda tem para vender. É só fazer uma conta e fazer um pensamento de lei de mercado, né? demanda versus procura. Se fosse muito procurado, não teria tanto para vender. Tá certo que diminuiu bastante, não há tanta facilidade mais de encontrar as coisas. Mas eu te falo com certeza, não é pelo público japonês e sim por pessoas de fora da Europa dos Estados Unidos do Brasil que tem consumido muitos produtos japoneses retrô tanto que eu vejo nos encontros aí do Brasil existem muitos jogos japoneses e acessórios japoneses à venda muito mais do que ocidentais e na época ninguém comprava jogos japoneses então de onde eles apareceram com certeza é daqui e foram comprados recentemente, porque na época eu quase não vi acessórios ou jogos japoneses aí no Brasil, digo originais né. Então o Dreamcast teve um sucesso por aqui sim, e o Dreamcast não é rejeitado pelos japoneses. Os japoneses rejeitam de forma geral e igualmente todos os consoles e acessórios retrôs. Marcos Eufrates. Tenho algumas dúvidas sobre o clima dada a sua localização geográfica. O Japão deve ser um país bem gelado, especialmente no inverno. Você já presenciou neve por aí? E como você se mudou de casa? Isso mudou muito em relação à sua antiga moradia? Como é o clima onde você mora e, ou onde você morava? Notou diferenças? A última sobre as Olimpíadas. Como estão os japoneses em relação aos jogos? sem dúvida a pandemia deu um banho de água gelada tanto na organização como nos atletas mas em geral como está a expectativa do povo japonês para este evento após o adiamento desde já abraço ótimo trabalho em relação ao clima onde eu moro neva bastante inclusive está nevando. tá um frio Nossa senhora onde eu moro é uma região litorânea então quando é verão bate 43 graus isso mesmo que você ouviu 43 graus eu tive que trocar um celular porque eu esqueci ele dentro do carro e quando eu peguei ele tava pelando e no inverno é frio para caramba onde eu morava e onde eu moro é na mesma cidade então não teve mudança de clima mas no Japão tem grandes diferenças sim. Se você for, por exemplo, para o norte do Japão, lá é bem frio e essa época está uma nevasca por lá. No entanto, o sul do Japão é bem quente em locais que nunca tem neve e tem climas semelhantes ao Brasil, como por exemplo Okinawa, local de ilhas paradisíacas. Então, o clima japonês ele varia muito de região para região, mas pode-se dizer que o norte é mais frio e que o sul. É um clima mais tropical, se pode se dizer que existe clima tropical aqui no Japão, mas é um clima mais quente, digamos assim. Em relação às Olimpíadas, é algo que vocês mesmo podem ter presenciado aí no Brasil. As Olimpíadas, elas não são no país inteiro, são apenas em uma cidade, e aquela cidade sim tem uma mobilização muito grande. No caso, Tóquio. Como eu moro no interior, até tem propagandas e coisas assim, mas a comoção é quase nada. Dificilmente alguma coisa chega aqui ao interior, tanto em aspectos positivos da população quanto negativos, porque a Olimpíada não está influenciando aqui. Eu moro numa região que é bem distante de Tóquio, se eu for de carro, por exemplo, eu vou demorar em torno de 8 a 10 horas para chegar lá só que eu te falo que a comoção dos jogos é muito parecida em qualquer lugar do mundo tem muita gente que gosta, pois tem pessoas do mundo inteiro indo visitar a sua cidade e tem gente que não gosta também. Não acho que a opinião pública, nesse caso, seja uniforme. Ela é bem heterogênea. Denis comenta. Denis comenta é o nick dele, tá? E aí, Sui, beleza? Beleza, Denis. Gosto muito de jogos e também assisto animes. Uma coisa que notei em vários animes que assisti, é que quando se trata de jogos, sempre aparecem aqueles simuladores, geralmente de encontro ou namoro. Aqueles jogos onde existe uma arte de fundo, e você vai vendo um diálogo interagindo com escolhas que vão modificando a história. Gostaria de saber se esses jogos são mesmo tão populares assim entre os jovens do Japão. Se sim, você acha que é devido à timidez dos japoneses para se relacionar? Você já jogou algo do tipo? Abraços. Se puder, tira a minha curiosidade. Denis, esses jogos são extremamente populares. Todo mundo fala do Saturn ou do PS Vita que tiveram poucos jogos. Se você for em uma loja de usados, você vai encontrar grande quantidade de jogos de Saturn, de Playstation, de PS Vita com essa temática. E não é só jovem que joga não. Tem até arcade nesse estilo. Eles são extremamente populares. E são jogos de relacionamento que o japonês adora. E essa história da timidez dos japoneses... Bom, eu convivo com japoneses trabalho apenas com japoneses e não existe essa tal timidez não principalmente com os colegas de trabalho até são íntimos demais às vezes são até grudentes o que acontece é que aqui no Japão se tem um respeito maior então dificilmente você vai chegar para alguém e perguntar da vida pessoal ou de qualquer coisa assim quando você sai a pessoa fala com você sobre você e sobre ele. Essa é a grande diferença. E se você parar pra pensar, tem pouca coisa que você queira saber de uma pessoa e pouca coisa que você queira falar de si. E aí a conversa termina mais rápido. Nós, brasileiros, gostamos de falar de tudo de terceiros, né? De política ou falar de uma outra terceira pessoa. Pro bem ou pro mal, né? E aqui acontece apenas um diálogo mesmo, algo entre eu e a pessoa. Então isso muda bastante o jeito de você conversar e os assuntos que você quer conversar. E aí vem outra questão que eu sempre falei aqui no canal: a ficção é algo que o japonês pode extrapolar. Então existem animes que nunca vão ser passados no Brasil, pois as temáticas são muito pesadas. E existem novelinhas que são muito fora da realidade. Tipo, vou dar um exemplo. Armas. Aqui no Japão, muitos japoneses nunca viram uma arma. Não, no Brasil também tem muita gente que nunca viu. Mas nem nos policiais. Os policiais não utilizam. E aí você vê as novelas de investigação em, em que tem fugas mirabolantes. Em que tem os policiais pegando armas e tal. Isso não existe aqui. Sempre na ficção pode acontecer de tudo. Tudo que não acontece na realidade. Uma coisa que muita gente pergunta. Por que, que o japonês fica gritando. Falando grosso e tal. Por quê? Porque a gente vê muitos filmes. Muitos animes. E esses filmes são exagerados. E os animes mais exagerados ainda. O japonês pode ter certeza. Se você vir para o Japão. Ele nunca vai falar em voz alta. Ele nunca vai gritar. Nunca vai ter aqueles diálogos dos filmes. Em que parece que o japonês está brigando isso tudo é ficção, e na ficção o japonês ele é diferente, ele se extrapola, e na ficção aqui do Japão tudo pode acontecer, por isso que quando você vê um RPG por exemplo japonês, muita gente fala, mas é muita viagem, esse jogo é muito fora da realidade, mas a ficção aqui no Japão, é fora da realidade. Pronto, mais um vídeo de perguntas e respostas terminado. Você pode ver que eu estou dividindo os vídeos de perguntas na timeline. Então você pode ir direto para a pergunta que lhe interessa. E pular as demais. Ou se quiser ver tudo também, está tudo à disposição. E se você quiser me perguntar alguma coisa, me pergunta nos comentários desse vídeo que eu respondo no próximo vídeo. E cada vez mais eu agradeço pelas perguntas que vocês estão mandando e se eu não respondi a sua pergunta manda de novo nesse vídeo porque eu só respondo as perguntas no próximo vídeo do vídeo anterior e eu quero saber muito o que, que você quer saber ah e não se esquece me segue no Twitter e no Instagram arroba no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui no canal além de ter uma interação muito legal com vocês principalmente nos Stories onde eu faço algumas perguntas ou peço para vocês me falarem alguma coisa. Então me segue lá, arroba no Instagram e no Twitter. Ah, e eu esqueci de falar, e no Twitter a gente pode conversar sobre tudo. É arroba tá? No Twitter e no Instagram. Eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais.